A toque, você sabe, você consegue evitar o seu gemido do de um determinado dia? Se eu pedir para você. Você tipo, fala gemido cansado? É, tipo, vamos é. supor, aquele, aquele gemido lá que quando você tá em casa assim, cansado, você chega cansado, aí você, seu, seu, seu aí macho você quer pegar, pegar você. É, como é que você gênera Meu esse? nome é Optimus Prime. <risos> é, é uma gemida de <risos> Eu tô montanha. vai então. De uso pai. É. Precisa mais? Não precisa, precisa, mano. Não precisa. Olha lá. Tá bom? Falou Ô, louco, mano. Ai, abriu. GG pra mim. Não entrou a meio, não entrou a meio. Entrou a meio, entrou a Entrou a Que, que isso? Sacou. Botão, se esconde aí, mano. Tô no bom barotado. Mano, tô morto já, velho. Os caras... Esses... Os caras tá aqui já. Entrou tudo já, velho. Colocou uma ponteira, perfeito. Nossa! Caralho, ponteira! Que, é que isso, velho? <risos> ah. Que isso, é, então? velho? Ah. É, por isso que eu... não. Grenade out. Cadê que você fez? Dentro da área. Acho é que você morre, Tox. É outro. Nossa senhora. Ah, o GP, você acha que você é troll? Você vai ver. Vai começar com você se ficar TS já. Que é isso? Nossa, tá aqui, gente. Perigoso. Eu não Tox. Que é isso? É nóis. É nóis, velho. Ligou de 200 reais. Salve, Salve pão. Qual, qual a sensação de ser, de ser o único, único player, player no mundo que faz, que faz a mesma, mesma jogada? jogada? Todo, todo mundo, mundo sabe o que você vai fazer, e mesmo, mesmo assim, assim dá, certo. dá certo, monstro. Ah, mano, a sensação... valeu pelo do leite aí, velho. A sensação é que, tipo, é muito variável, tá ligado? A é smoke, velho. Quando você vai comer ou não, tipo, não tem como você saber, tá ligado? Eles sabe que eu vou estar tá lá, mas, tipo, é muito smoke, cola muito smoke, muitos rounds, cara. Não tem como os caras ficarem mirando 100% si, numa só, velho. Quando ele falou forget, It's cara. Caralho, Poxa, Opa, já foi. Matei o palácio usando. Onde é tu aqui, mano? Joga safe, joga safe. Isso, joga safe. É muito fácil me matar, velho. Eu vou pela caverna. Vou avançar aqui. Eita. Caverna. fire. Ô amigão, você não precisa de mais que isso não, viu? Eu passo na esboca ou não? Passar. Eu vou fingir que vocês falaram sim. Tá, pega na faca, vai. <risos> valeu, Feb. <risos> valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá louco, mano. Quem foi que deu sub aí? LCS, muito obrigado. E aí, man. Eu cheguei pro cara e falei: E aí, mesmo <risos> Nada, nada dois, mesmo. Dois aqui, passaram. Ai. Boa, 2x1 Passou Não É, o Sérgio Ramos foi expulso, né, agora. Opa, Felix Estou comunicando aqui meu desligamento da W. Muito obrigado por todos os momentos Me deseje sorte na nova caminhada Boa sorte Você não vai ter um Ah, ah é Vou pegar esse aqui pra nós. Ao foda, possível. é possível. <risos> Opa! Que oh! bag. Ih, deu. Meu meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu meu Deus! Ai, meu Deus! Olha os caras chorando aqui, ó. Esse meio tava sóbvio. Olha ah lá, olha ah lá! Tô com um de vida, mano. Tô Não aguenta ah, ah. essa mais, Valve, tira essa arma! Isso aqui é antigo, já viu? Já ouviu falar? Antigo. Antigo. Ah, uh, meu oh, Deus do Eu vou deixar bem Não vi nada.